Mano, se liga que nessa aula eu vou te mostrar aqui agora como que você vai fazer um cálculo que vai te fazer ganhar dois mil reais todos os meses como afiliado. Dois mil reais a mais hoje como afiliado, ainda mais nessa época de pandemia, te ajudaria hoje sim ou claro que sim? Coloca aqui nos comentários e vamos embora pro vídeo. É isso mesmo, galera. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você um cálculo que você tem que fazer, eu tô aqui com o meu com o um computador ligado aqui, vou te mostrar agora. E o cálculo que você precisa fazer para você ganhar dois mil reais por mês como afiliado. Porque o maior erro dos afiliados, na verdade, é querer ganhar dinheiro através da internet, mas não saber como que vai fazer para ganhar essa grana. Então, primeiramente, se você curtiu o assunto do vídeo, mano, eu peço para você em troca dê o seu like, se inscreve aqui no canal, é a única coisa que eu te peço é em troca, porque dá trabalho criar esse conteúdo aqui para você e eu tento trazer sempre um conteúdo muito bom, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal primeiramente, antes de mais nada, para a gente para tela do meu computador, que eu vou te mostrar agora, vou deixar bem claro para você o que você precisa fazer, para você conseguir alcançar um ganho de dois mil reais por mês através da internet. E para a gente brincar um pouquinho, coloca para mim aqui nos comentários há quanto tempo você é afiliado, há quanto tempo você trabalha neste mercado, que a gente vai trocar umas ideias e eu vou te responder. Tamo junto e vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá, olha só, quero mostrar para você aqui agora onde a maioria dos afiliados erram ao tentar vender pela internet, tá? Afiliados que estão iniciando aí no mercado e não estão conseguindo fazer, suas primeiras vendas, coloca aqui nos comentários, eu já falei, mas coloque de novo, há quanto tempo você é afiliado, para eu entender um pouco melhor, e se você não me segue lá no Instagram, Siga lá no Instagram, underline, porque todos os dias tem conteúdos lá para você que quer aumentar as suas vendas, quer fazer suas primeiras vendas. Tem muito conteúdo de graça lá no meu Instagram, então corre para lá também, já me segue lá. Me manda um direct falando que veio desse vídeo aqui que eu vou te responder também, beleza? Bom, vamos lá. Falta clareza na grande maioria das vezes, ok? Para os afiliados. A galera quer ganhar dinheiro quer ganhar dinheiro pela internet, fala assim, ah, eu quero ganhar mil reais por mês como afiliado. Ah, eu quero ganhar dois mil reais por mês como afiliado. Mas não sabe o que tem que fazer para conseguir aquele resultado. E aí fica achando que está fazendo muita coisa durante o dia a dia e talvez não está. Tá? Vou ser bem sincero com você, talvez você não esteja fazendo o que deve ser feito ainda. Eu quero te mostrar um cálculo simples, como se fosse um plano de ação, ok? Vamos chamar isso aqui de plano de ação para você vender... Para você ganhar, vamos colocar aqui, para você ganhar, opa, para você ganhar dois mil reais por mês como afiliado, beleza? Bom, essa estratégia que eu vou mostrar aqui agora, ela vai ser baseada, tá? Baseada no, no seguinte sentido, como se você estivesse levando as pessoas, está conseguindo captar pessoas, por exemplo, pelo seu Instagram, pelo seu canal do YouTube, ou seja, por onde você quiser que seja, para o seu WhatsApp, ok? Para fechar no um a um do WhatsApp, que para mim é uma das estratégias mais simples de vender no início Como afiliado iniciante para você ter ideia, tem alunos meus do meu treinamento hoje Que estão fazendo uma média de 3, 4 mil reais por semana Trazendo a galera do Instagram, por exemplo, pro WhatsApp Criando listas de transmissões, fazendo remarketing através do WhatsApp E convertendo através do WhatsApp ele no um a um Então é uma estratégia que funciona muito, ok? Então vamos basear nisso daqui Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa calcular é o seguinte, ó se liga como que vai ficar tudo muito mais simples agora A partir do momento que você fazer isso E aí você vai analisar se você está no caminho certo ou não No final eu vou querer que você responda sinceramente para mim aqui nos comentários Se você estava no caminho certo ou não Beleza? Vamos lá Qual que é o objetivo aqui? Ganhar dois mil reais no mês Correto? R$ 2.000 no mês Beleza O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar a comissão do produto que você é afiliado eu vou eu vou basear aqui essa parte ok no meu produto tá porque vai ser mais fácil de fazer o cálculo mas você vai pegar o produto que você é afiliado e vai fazer esse cálculo aí então eu vou colocar uma média aqui da comissão do meu produto de cento opa de 140 o oh, caramba de 140 reais ó é a comissão média né depende ali tem é, você pode ganhar mais ou pode ganhar menos dependendo do link que você divulgar ok é, a diferença que é apenas que o, a comissão do meu produto ela é anual então Toda venda que você faz hoje, a cada 12 meses você recebe de novo. Então se você acumular mil vendas, por exemplo, no ano, que 140 reais dá 140 mil, você recebe esses 140 mil no outro ano de novo, fora as vendas novas. Mas, é, independentemente disso, vou fazer o cálculo aqui. ó. E aí você vai basear no produto que você é afiliado. De novo, repetindo isso só para você entender. Então vamos lá, o que, que você tem que fazer? Você vai abrir a calculadora do seu computador, você vai pegar os dois mil reais que você quer ganhar e você vai dividir por 140 que é o valor da comissão, tá? Baseado aqui no meu produto. Eu vou deixar o link para quem quiser saber mais informações, às vezes também de como que funciona o meu treinamento, tá? O Instagram. Né? É que hoje tem mais de 10 mil alunos no Brasil, gente, eu sou muito feliz por isso, muito grato por isso é, Vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição E para você que às vezes é um afiliado iniciante, tá buscando um produto para se tornar afiliado ou algo do tipo Vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link que explica como que funciona a afiliação do meu curso né? Como que funciona para você ser nosso afiliado, como que funciona o plano de carreira, tem premiações é, Tem grupo de suporte, tem materiais, tem aulas ao vivo com os afiliados e tudo mais Vou deixar o link aqui na descrição também se você tiver um interesse, beleza? Se não tiver, também não tem problema nenhum, não, continuamos amigos. Mas enfim, vamos lá. Você vai pegar os dois mil reais, que é o objetivo final, e vai dividir por 140, que é o valor da comissão. O resultado: 14 vendas. Ou seja, olha só para você ver, você precisa de fazer apenas 14 vendas no mês. Ok? Olha só que engraçado. Quando você fala que quer fazer dois mil reais no mês. Parece que é um, um pouco distante Principalmente se você é um afiliado iniciante Parece que é um pouco distante né? Porra, dois mil reais, cara, é um pouco difícil Quando você faz essa divisão Você analisa que não é tão complicado assim 14 vendas é menos do que uma venda a cada dois dias, mano Só que aí, agora que vem um passo a passo aqui ó, O que você precisa fazer para conseguir fazer essas 14 vendas, ok? Vamos lá Primeiramente, tem uma média que explica o seguinte ok? Que a cada 20. Leads que você precisa entrar em contato com 20 leads no WhatsApp para fechar uma venda, ok? Então essa é a média, a média né, não é exata, pode ser que você entre em contato com 5 leads e consiga fechar uma venda Ou pode ser que você entre em contato com 27 leads para fechar uma venda A média está ali, 20 leads é uma média, tá? não quer dizer que seja exato isso daí Então o que, que você vai fazer agora? Você precisa fazer 14 vendas então, você vai multiplicar essas 14 vendas por 20 leads, que é a média para você fazer cada venda. E aí, você vai multiplicar este valor. Ó. Então, 14 vezes 20 dá 280. Então, você precisa captar 280 leads para o seu WhatsApp no mês. 280. Dependendo da estratégia que você usa, né, você consegue captar esses leads bem rapidamente. Por exemplo, né, tem estratégias aí com influenciadores, desde que você use do, do jeito certo, né? influenciadores, é, estratégias de CCD, tráfego pago, tem tem várias formas aí de você captar esses leads por seu WhatsApp, beleza? Aqui só estou dando uma ideia para você aqui de como que você pode conseguir fazer isso. Mas enfim, aí qual que é a ideia aqui agora? Ó? Olha só para você ver agora a ideia desse cálculo que eu vou mostrar para você aqui agora. Você vai pegar, ok? Esses 14 leads, esses 14 leads, não, desculpa, você vai pegar esses 280 leads. E vai dividir por 30 dias Beleza? Vai dividir por 30 dias Ó, 280 dividido por 30 dias Você tem que fazer contato com 9 pessoas apenas Por dia, no caso, ok? Apenas por dia 9 pessoas, 9 contatos por dia, mano Aí vem a grande, o grande X da questão que agora Muitos, muitos afiliados meus é, E alunos meus às vezes, né, questionam, não só meus, mas eu digo muitos afiliados de modo geral, questiona às vezes que não tá conseguindo vender. Ah, Júnior, eu não tô conseguindo vender, eu tô tentando aqui e não consigo fechar venda. E aí, quando você vai analisar, a pessoa às vezes entra em contato com duas, três pessoas por dia, mano. Duas a três pessoas por dia. E aí, ela, tipo, ela tá fazendo pouco, entendeu? Vamos analisar o seguinte, você precisa de 20 leads para fechar uma venda. Se você entra, vamos colocar aqui, ó. se você entra em contato com três pessoas por dia, ou seja, você, vamos colocar duas para ficar mais fácil, você entra em contato com duas pessoas por dia, ou seja, você precisa de 10 dias para entrar em contato com 20 para fechar uma venda. Agora, se você entra em contato com 20 pessoas por dia, você tem grandes chances de fazer uma ou mais vendas por dia. Você começa a entender esses números. Então assim, a lei dos números não falha, mano. Quanto mais você produz, mais resultados você tem. Vou dar um exemplo, a Alessandra, uma das minhas top afiliadas. Ela tem uma meta diária de entrar em contato com 100 pessoas todos os dias, OK? Ela hoje faz uma grana preta, como nossa aluna e como nossa afiliada para você ter uma ideia, tá? Então depende muito, às vezes você queixou no resultado do carinho que tá do seu lado aí, do seu, né, do seu do, do outro afiliado que você acompanha, do cara que você acompanha pelo Instagram, e às vezes você questiona, porra, por que, que aquele cara tá tendo tanto resultado e eu não? E aí quando você vai parar para analisar, você tá entrando em contato com 5 pessoas no dia, aquele cara tá entrando em contato com 30. Entende? Então aqui ó, mas o que, que eu quero que você entenda principalmente aqui, é que quando você coloca a, a sua meta desenhada no papel, é muito mais simples de você conseguir aquele objetivo, por quê? Uma coisa é você falar, ah, eu quero ganhar dois mil reais no mês e pronto, mas você não sabe quantas pessoas você tem que entrar em contato, com quantos leads você tem que captar, quantas, quantas vendas você tem que fazer no mês e tudo. Entende? É, é, fica muito mais complicado aquela frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir, velho. Então agora fica muito mais simples, olha só. Então você já sabe que para você ganhar dois mil reais, ok? Pra você ganhar dois mil reais no mês, tá? É, através da estratégia de trazendo a galera por WhatsApp. Porra, tem um cachorro latindo aqui no fundo, não reparem. Mas para você ganhar dois mil reais no mês, você precisa de é, entrar de fazer 14 vendas. Para você fazer essas 14 vendas, você precisa captar 280 pessoas no mês para o seu WhatsApp. Para você captar 280 pessoas, você precisa entrar em contato com 9 por dia, mano. Nove pessoas, mano. 9 pessoas em 30 minutos, você capta 9 pessoas, por exemplo, por seu WhatsApp todos os dias. Ainda mais se você utilizar algumas estratégias específicas, né? Dá pra você fazer isso. Em uma hora você faz muito mais do que isso, se você quiser. Você entra em contato com 20 pessoas, no, né, no mínimo, em uma hora, se você realmente se dedicar. Tem isso também, é colocar na ação, fazer a parada para acontecer, tá? Mas eu, a minha intenção aqui é mostrar para você que de forma simples você consegue elaborar um plano, elaborar uma estratégia para você conseguir fazer vendas. Você precisa ter sua estratégia desenhada no papel. Não dá para você fazer de qualquer jeito, mano. Não dá. Você tem que desenhar a parada. Você tem que deixar muito claro para você, para você entender o que, que você precisa fazer para você conseguir os seus resultados. Se você, é como eu sempre digo, né? existe um método. Tá? É o que eu digo sempre para os meus alunos, né? Ó, existe um método, basta você aplicar, se você for lá no meu Instagram e for lá nos destaques, você vai ver resultados de vários e de vários alunos que começaram, inclusive, há pouco tempo, começaram do zero e tal, que está tendo resultado, mas por quê? Aplicar o método, mano, não é você fazer a parada de qualquer jeito, tipo, ah, eu quero ganhar valor X e pronto, e sai fazendo de qualquer jeito, é você aplicar uma estratégia de uma maneira correta e isso daqui para mim é um ponto crucial tá isso que eu tô entregando para vocês aqui acho que vale muito porque a partir do momento que você aprende a desenhar o seu plano de ação do mês a chance de você conseguir ter resultados é muito grande por isso que eu falo para você mano só peça em troca desse conteúdo aqui um like deixa um like se inscreve aqui no canal ativa as notificações tá E aí eu quero que você me responda nos comentários agora o seguinte seja sincero eu quero que você seja sincero aqui nos comentários agora você faz isso durante o seu mês ou não fazia até então? Tipo assim, depois desse vídeo você vai começar a fazer. Tipo assim, porra, Júnior, realmente eu não tinha desenhado assim no meu papel, no meu caderno, no meu celular, o quanto de, de contato que eu tenho que entrar, o tantas pessoas que eu tenho que entrar em contato por dia. Eu não tinha anotado aqui quantas vendas eu tenho que fazer no mês. Eu não tinha anotado aqui... Quantos leads eu tenho que captar no mês? Eu não tinha isso, cara. Realmente eu não estava fazendo dessa forma. Eu estava fazendo de qualquer jeito. Eu quero que você seja sincero e coloque aqui nos comentários para me entender. Só para eu saber se esse conteúdo agregou alguma coisa para você ou não. Mas é isso. É, vai deixar, vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento e o link sobre a filiação também. E me segue lá no Instagram. O link do meu Instagram também está aqui na descrição. E deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para que a gente... Eu continuo entregando cada vez mais conteúdo aí para você, você continua acompanhando os nossos conteúdos aqui, tá bom? Então, um grande abraço para você, um beijo no coração e até mais, valeu!